Esse é o tubo em minha família Eu não resisto papu, papu. Eu queria dizer, mas não consigo Peço só ninguém Que a pena fique a cama Só saudade, eu vou parar na sua cama Dizem, Ducas, Bixi Só fazia você é me ligar papu, papu. Ah, E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Tô passando aqui num trechinho de terra Decidi gravar aí pra vocês Tamo aí no mapa em Minas Gerais carregados de cebola Com a Scania do Redzinho Link dos dois aí do reboque da Scania vai estar na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Yeah! Pessoal, vamos saindo aí com a nossa Scania 520 aí do Redzin. Esse mod aí é gratuito, tá? É pela Steam aí, então se você gosta desse tipo de conteúdo, bora se inscrever no canal aí, que tem muita coisa boa pessoal, olha que lindo Topzera né Será que sobe, hein? Reboque também é gratuito aí. Vou deixar o link na descrição do vídeo, hein? Top zero reboquezão aí, ó. Eita caminhãozão, ó. Top, top. Vamos devagarinho aqui até chegar lá no... Na BR... Só mesmo gravando esse trechinho aí Que eu achei bacana aí pra vocês Mapa Minas Gerais, hein Top, topzera Topzera, eita Olha que linda Vamos simbora Devagar né pessoal, para a gente não bater aqui né, senão já era E a área aí, ó Bem bacana mesmo E o trecho também, pessoal, muito legal O trecho aqui do mapa Minas Gerais Várias curvinhas aí, olha no GPS aí Foca no GPS aí pra vocês verem Que legal, hein Top demais, minha irmã. Você tá doido, rapaz. Olha o bruto aí. Olha o reboquezão aí, ó. Eita, essa graneleira aí, pessoal. Ela vai estar tá disponível na descrição do vídeo. Então, se você gosta aí de mapa brasileiro e também os reboques aí, caminhões brasileiros aí, essa é a hora de você se inscrever no canal, tá? É que tá subindo bem, hein? É que tá andando bem a nossa Scaniazinha aí. Devagarinho aqui, né? Pra gente não correr o risco aí de com a nossa escânia olha que topzeiro, olha linda demais ao freio motor. Pessoal, Só tem um vídeo aí do é, lançamento aí do G6 Scania 124, vale muito a pena você aí. É, Assistir o vídeo tá muito bacana, viu, pessoal? A Scania lá, o G6200, busão, hein? E assiste também os vídeos aí dos caminhões rígidos aí, tá bem legal também. Olha, pessoal, esse conjunto aí, azul com vermelho, ficou top demais, cara. Top demais, muito bom. Estamos quase chegando ali. Eita, olha que linda scan, hein? Se estivesse chovendo aqui agora ia estar tá melhor, hein? Será? Olha, olha Peixinho top hein pessoal, topzera, então se você não tem o um mapa Minas Gerais, compre aí o um mapa Minas Gerais, que tá bem bacana, olha o foguinho aí ó, eita foguinho que dá giroleg na gente, eita As vaquinhas aí. Topzera, né? Top das galáxias. Fazendeira aí. Eita, o caminhãozão aqui também, hein? Ô, oh, meu pai. Top, top, hein? Gostei. Vamos com calma aqui, pessoal, que aqui tem uma pontezinha pra gente passar. Passamos ei. Então é isso aí, pessoal. O trechinho é esse. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal aí. Deixa o like nesse videozão aí. Eita, olha que lindo, hein? Nosso brutão aí. Nossa Scania. Olha como é que ela é bonita, ó. Pessoal, tá pesado, viu? Putz, andar aqui, tá pesado, hein? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí você que assistiu até o final e até a próxima valeu Ai.